E aí, pessoal, belezinha? Dica de ouro pra vocês, ok? Aqui na América Latina, a gente gosta muito de negociar, né? A gente sempre tá pedindo desconto pra tudo. No Brasil, uma forma informal de você falar isso é você dizer que você tá pechinchando, do verbo pechinchar. Então, quando você chegar em algum lugar, você fala para o seu amigo, né? A gente tem que pechinchar aqui porque o pessoal sempre dá um preço mais alto, né? Clássico, quanto é que custa isso? 15, é o cara, não, eu vou embora, não, eu faço 10 para você. Então, isso é você pechinchar. Um detalhe, como é que você fala isso no seu país? Aqui na Colômbia, eu estou morando na Colômbia, se chama regatear. Com certeza, em espanhol tem muitas outras definições para isso, muitos outros significados. Exemplos, né? Tipo, sinônimos. A Outra coisa é o seguinte: quando você tem algo muito barato em português, você fala que tá de graça. Caramba, tá de graça! De graça pode ser algo pago, que tá muito barato, ou pode ser alguma coisa que é grátis. Caramba, tá de graça! Tá a preço de banana, ok? Então fica a dica, beleza? Valeu!